E saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Neste vídeo vamos fazer uma retrospectiva, vamos rever tudo que rolou esse ano de 2018 no canal e conferir uma seleção dos melhores momentos, fiz aqui uma seleção dos melhores momentos, confira. Vou deixar os links para todos esses vídeos aqui na descrição do vídeo. Dunem-se as regras, Magical Drop 2. Nós abrimos o ano com um novo quadro, o Dunem-se as regras, onde são permitidos truques e macetes. Lá pelas tantas, meti um combo de sete linhas contra a máquina. Foi incrível! Vamos, vamos. Aí veio o desafiante! Depois os contras de Street Fighter 2 Champion Edition. As lutas foram bastante acirradas, e um dos desafiantes estará de volta em 2019. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. E beleza! Em seguida foi a vez de Virtua Cop 2! Ei você! Vai fugir não! Caraca! Puxa, mariu. E depois tivemos mais Street Fighter 2 Champion Edition, dessa vez a versão de Mega Drive! ou o soco mais forte do mundo. Ah, essa luta promete, hein? Agora! Beleza! Beleza! <risos> em janeiro, será lançado os contras de Super Street Fighter 2. E ainda dá tempo de participar. E para isso, acesse o nosso Discord. Link na descrição do vídeo. Em fevereiro começou a série de comandos, que foi até junho, durando um total de cinco meses. Confira alguns dos melhores momentos. Um Adam, Adam. Monster, Adam. Kill, kill, Consider it done kill. Okay, sir. I'm afraid that is not possible. Fine, sir. I'm coming! That's easy. Consider it done. Coming. I'm coming! Okay. Coming. Just leave it to me. I'm coming. Consider it done. That's easy. Coming. Yes? Headshots. Headshots. I'm ready. Whatever you say, officer. Ha ha. Multiple. Awesome. Whatever you say, officer. Hey, hey. Eu sou Whatever you say, officer. Fine. Venham, venham, say, venham, officer, venham, I understand. Venham. I agree. Whatever you say, officer. E toma! Immediatamente. sir. Coming, sir. Coming. Understood, sir. That's easy. <laughs> ok. over. consider it eles vão Come dar on a over. volta, ok. Yes, sir. Yes, sir. out, right sir. Coming, sir. Hello. Hello. Daí a gente aproveita. Uhum. over. E cruza a porta, okay. Yes. Sir. Coming right over. Consider it o Okay. Yes. Sir. Inclusão com o Marine. Halt! Halt! Right out, sir. Immediately, sir. Understood, Pronto. sir. Right out. Fine. Ah! Whatever you say, officer. Coming, sir. Uhum. Just leave it to me Coming right over Pronto, so, via livre common. Para o I uniforme you... Fevereiro também ficou marcado Pois foi quando o computador antigo começou a dar problema Reparem nos lags Isso foi consequência desses problemas Me obrigando a lançar jogos mais leves Até conseguir resolver Enquanto rolava comandos tivemos a presença de outros jogos, The Sims 2, Tom e Jerry, Frogger e Mortal Kombat 2. spike robô Opa, cuidado com o degrau! Pa pa pa pa pa pa pa Ter sistema foi. dessa vez, não Pagar! Get over here! Chuta! Isso! Ai caramba, ai caramba! Isso! Vai! Acerta! Não, não, não! Ai, qualquer um! Ah! <risos> Então, com a chegada do PC novo, esperava que conseguisse continuar a série de The Sims 2. Mal sabia eu que muitos jogos como The Sims 2 são incompatíveis com o Windows 10. Resultado, tive que cancelar a série e escolher outros jogos para testar a nova máquina. Tekken 7, a batalha entre Kefla e os androides, o especial de Páscoa com o Alexandre do canal BR, Play, jogando Jazz Jack Rabbit 2. Tekken 3, o primeiro multiplayer online de comandos, também com o nosso amigo CLBR, a continuação de Unreal Tournament, Moonwalker e The King of Fighters 2000, com contras e mais um danem-se às regras, jogando com o chefão do jogo. E depois a versão de Game Boy, o EX2. E final round fight <risos> E sem enrolar, vamos pra luta! Pega ele, Desceu. Miserável. Ah. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você não abriu a comporta. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. A oh, o oh, yeah. yeah. pra cima dele Uau. pra cima dele pra cima dele agora Olê. E lá vamos nós! <risos> Segura essa! Não! Rapaz, que que foi isso? Ah. Opa, opa, haha, <risos> vamos lá, para cima dele, opa, que beleza. do ano havia se passado e chegou a Copa do Mundo. Foi muito louco, porque eu não sabia quantos vídeos de futebol eu iria publicar. Com a derrota, eu arquivei todos os vídeos que eu tinha preparado. Uh, defendeu o goleiro. Essa não. Agora se ele acertar esse gol, acaba a partida. Vamos lá. Vamos lá. Sai que é sua, Tafarel.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 Logo depois veio a bomba, a Nintendo ataca os sites de ROMs, processa alguns e com isso quase o canal teve que fechar, que para quem não sabe, até mesmo os videogames que eu possuo, originais, eu preciso das ROMs para produzir os vídeos, foi um desastre, até hoje isso não foi arrumado e desde então não tivemos mais jogos da Nintendo aqui no canal, mas isso não impediu que viessem mais uma lista incrível de jogos marcantes, Confira! Vai, vai, vai, vai, vai! TV Colosso! Salve, Escape Poder! cavaleiros vamos lá ao é ataque vocês não podem me matar eu sou a morte <risos> O nosso desafio comandos hardmod Que ainda não acabou, você ainda pode participar yes, Sim, senhor Come right over Hey, mister considera done, I'll be right there Consider it done Okay. Let, that's sir. easy Come on, just leave it to me Come on over That's easy. fácil! Eu estou vindo! Eu estou vindo! Eu estou vindo! Golden Axe! E agora... Vamos adentrar no castelo! Opa! Cuidado com o degrau! Isso! Você também! As partidas de xadrez enquanto rolava o Mundial. Opa, parece é isso que eu queria. Aceitou o sacrifício? Portanto, Dama D5. Ameaça a mate e ataca o cavalo. Opa! Checkmate. Que beleza! Keystone Capers. Ah! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não. Não. Ah, corre, corre, ah, cinco. Vai! vai, vai. The Cinzon Line. Cá, hum, h, hum, hum, se labo. E para alegrar o nosso Halloween, cara de sai daí, menina. Já era. Depois do Halloween tivemos The Sky Patrol. E agora, para tá o chefe. É. E toma! Gira, gira e lá vai! E toma! novo! Uma! E agora gira, gira, gira e lá vai! E é isso aí! E recebemos a notícia do falecimento do mestre Stan Lee, e como uma homenagem jogamos X-Men! Oh, ah, desgraçado! Ah, isso não vai ficar assim! Não. Toma palhaço! E pra encerrar o ano, Super Street Fighter 2 de Arcade e de Mega Drive, com uma luta épica entre Chun-Li e Kemi. Vai, vai, vai, vai, vai! Isso, prende no canto, chuta!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 Mais uma vez, em janeiro serão lançados os Contras de Super Street Fighter 2. Ainda dá tempo de participar. Acesse o nosso servidor no Discord. Link na descrição do vídeo. De novo! Reboca no canto! Isso! Olé! Beleza. E o nosso especial de Natal, concluindo nossa série de The Sims Online. Então é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Agradecimento especial aos participantes, ao Vinícius... Ao Alexandre do canal CLBR, ao MM Players e a todos que nos deram uma chance e se inscreveram. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Um feliz ano novo. Conto com sua presença no próximo ano, 2019. Ah. E até a próxima!